you mm -hmm. Aqui, aqui aqui, vou te gastar. Então, pode parar, só que cê sabe no improvisado. Esse brinco brilhante, diferente do meu rap que é diamante verdadeiro e lapidado. Uhul! É isso aí, Ei. Gustavo. Vamos ver se você é o clássico para agarrar essas punchline. <risos> 30 segundos de resposta para cu! Vai que vai! Uhul. Uhul. Uhul. Uhul. Independente, parça, hoje é que cê fica em choque Eu acho que acabou acima do seu estoque Porque a punch teleguiada toma só headshot Então fica na sua, entende meu parceiro Você fala muito, mas você nunca vai ser guerreiro Porque aqui, parceiro, é uma mala sem alça Baseado de lado, parece até um sonho de valsa Mas Infelizmente, ganhar desse bosta aqui é fácil, entende que eu tô bem mais ágil, ops, deu hora de te matar, eu vi no meu Cássio oh! yeah. Yo. Yeah, yeah. Yo. Uh. Mas eu acabo agora aqui que é esse imbecil, sabe que seu verso parceiro não fluiu, quando abriu Você meu parceiro, cê sabe na essência Se rima boa parça, você tá em falência Ativa o modo turbo, entende a concorrência Mas se manda comigo, treme modo turbulência É isso que eu faço, então fica na sua Cê sabe independente, aqui eu tô na rua Porque cê cola só pra apanhar, eu sinto lhe informar Com decorada cê não vai ganhar Então fica quieto, cê sabe sem deslize Nem preciso falar que sou um pau de poderes. Uhum. Isso o que? que falou! 30 segundos os Vai, Davi! Tipo pagotinho, deixa a vida me levar Que é, agora que eu vou falar nessa vida Muito lembro que eu vou Olha no seu passo, olha a sua vitória Putz, tá errado a hora Violentamente, Sim. quem é batalha pesada Violenta sangrenta grita, vamos voando e grita o seu crânio Batalha no mundo não vai caralho, vou, vou, vou, vou A vida me leva, tá na reserva Sinto lhe informar, camarão que mosca onda leva Então fica na sua, pode ser caranguejo Mas sem incomodar no estilo do percevejo. Da hora o cabelinho, no naipe sertanejo Mas sabe que essa ideia, meu parça não almejo Porque cê fala até de boneco, isso convém Da barba eu sou o quem? Já você é quem? Que bosta boia! Que é o dizer, se liga, agora que eu mando você um Eu sou quem? deu dó! Eu sou aquele que não perdeu pro craque no passe do que não isso? Você não honra sua trilha Foi lá na aldeia e perdeu Porque incitou a família uh! Só que aqui, né, João Eu falei do Brise na improvisação Eu falei que me inspiro no César Vacilão, ganhar do brisa, e é difícil Cê é só uma diversão uh! Uh! Viu? Fica dando todinha batizado com as crianças, vai? Vai, segura agora, rajada <risos> Leite vota em 3, 2, 1 1 a 0, Gu Levanta isso no ar Vocês pela ordem de rima Barulho para Gu uh! Barulho para Tavim uh! É, Renan, é chegada a hora que você se lascou <risos> novamente <risos> Ah, amigão, o rap é isso <risos> Quem vence é o hip-hop, irmão Renan Duarte vota em 3, 2, 1 Tá vindo, um, não, tá vindo.